Boa noite a todos, pessoal que esteja me ouvindo aí, por favor, sejam bem-vindos, é, se estiverem me ouvindo, gostaria de alguma confirmação aí se tem, se estão me ouvindo. Pessoal, boa noite, hoje nós estamos aqui ter uma, uma live aí com o Dárcio, ele vai falar sobre um tema que ele desenvolveu aí, que é a sobre o agora, e as perguntas que vocês tiverem, vocês vão fazendo aos poucos, porque há uma demora, é... tem um atraso na transmissão da voz aqui, do vídeo, né dá uns 40, 50 segundos mais ou menos, pelo menos da última vez foi assim. Então, é... eu espero que corra tudo bem, né? Dessa vez eu acho que o som está direito, outra vez não estava, mas agora tá, está correto. Então a gente vai aqui, vou dar a abertura aqui, a chamada para o Dárcio. Agradecendo mais uma vez a todos aí que estão participando dessa live conosco. Tá ok, meus caros iluminados? Então vamos lá, vou passar a palavra para o agora. Dárcio, boa noite, seja bem-vindo. Com você ah, a palavra da... Da live Eu vou comentar hoje Aquela frase de João O que era desde o princípio É uma frase Riquíssima da Bíblia É a chave De toda a existência verdadeira A pessoa precisa se acostumar Com essa expressão é, é, Existência verdadeira Porque só a espiritual Divina é real. E o que quero desde o princípio é uma colocação de igual para marcar muito bem o que Deus criou, que não tem nada a ver com esse mundo fenomênico. E se ninguém perceber que o fenomênico não existe, a metafísica perde todo o seu. Né? aquela lembrança da essência é o foco da revelação do soludo. É a verdade que Jesus pregou, que é o juízo. Eu vim para o fim de juízo, para que todos fiquem cegos e para que aqueles que viam, né? Deixem de ver. Então, não tem muito sentido a pessoa desacreditar da verdade. Né? Mas, pelo menos, as ah, que a verdade reduz estão sendo colocadas em todas as lives para cada um ir acostumando com ela. É um, um mundo perfeito que nós vivemos E ele não se mostra aparentemente da nossa. Então, esperemos que o interesse pelo real, pelo que Deus vê, seja o foco para cada um vivenciar os princípios da própria vida. Entendeu? Então. É nesse sentido que vem essa palestra de hoje, Parabéns. Eu vou ler a frase de João. O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus o verbo era Deus ele estava no princípio com todas as coisas que foram feitas tudo foi feito por Deus sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens E a luz resplandece As trevas E as trevas não a compreenderam Está aí a, a chave da questão Nós vamos entender que a nossa vida É unicamente Deus Essa é a verdade Então Passemos a, a reconhecer essa verdade cada vez mais de forma a se tornar muito é, marcante na nossa vida, nessa vida, entre aspas, fenomênica, entendeu? Uma pessoa da realidade, aquilo que é real, nós não estamos... Afirmando uma coisa que só lemos, né? Isso é lido por ser a verdade. Quando Jesus subiu ao monte, ele declarou. Vós sois a luz do mundo. Ele não declarou a essência da ilusão. A, os ensinamentos absolutos, eles ressaltam essa verdade eterna que já é a verdade totalmente manifestada como cada um de nós. Né? Então, quando nós afirmamos a verdade, nós estamos afirmando... A verdade é que é Deus. Não tem dúvida nenhuma. Não deve haver dúvida nenhuma. Eu espero que estejam marcando muito bem os pontos-chave das revelações divinas absolutas. Isso significa o quê? A pessoa não acreditar na morte de alguém, não acreditar em doença de alguém, não acreditar acreditar em, em todas essas partes eh, não essenciais da existência. Nós somos a verdade, e se nós formos reconhecer a verdade, né, quanto mais a reconhecermos, mais ela aparece para nós. ensinamento ensinamentos que, que falam que é, Deus é, ele admite aparências. Então, se, se a pessoa acreditar nas aparências, ela vai acreditar no fenômeno. E ela vai ter um mundo satânico para viver. Nós temos que descartar esse mundo aí. A, a noção de que a, a verdade, ela é perfeição absoluta, e enaltece Deus na, na sua glória do eterno. Não tem meios termos. Toda perfeição, ela é ligada a nós. E é nela que nós vamos concentrar os nossos pensamentos. Né? Começamos com os nossos pensamentos né? Essa passagem da Bíblia É uma das mais profundas que existem Só que não adianta Ela ser profunda E ser lida De modo raso Ela tem que Ser lida na sua profundidade Na última live Nós falamos sobre o juízo justo Que a A essência do cristianismo Jesus disse ter vindo só para Passar de juízo para nós Não Quis que a gente perdesse tempo com esse juízo Infeliz catânico Diferente da perfeição. Nós não estamos criando uma semi-verdade sobre nós. É a verdade mesmo. E ela é reconhecida quando nós a colocamos em primeiro lugar. Nós temos que começar. Né? E começar de forma que é, o que é verdadeiro seja total né? não existe forma de nós reconhecermos Deus pela metade não há ensinamento algum que fala de, sobre Deus quando, como não tanto já manifestado está todinho manifestado o que era desde o princípio, é o que era desde o princípio, como Jesus disse. Por isso que eu falo que esse, esse ensinamento, ele não é para ser trabalhado é, de forma ilusória. Nós vamos reconhecer mesmo a verdade, né? e, e, e por ser verdadeira, ela será reconhecida e será a a nossa ter a nossa verdade também conscientizada, né? Nós devemos usar os princípios da verdade como focos de reconhecimento. Ninguém vai duvidar da verdade que Deus revelou, né? Então, espero que eh, nessa live de hoje, esse ponto seja bem marcado para a pessoa acostumar com essa frase de João, o que era desde o princípio. É, o o que, que significa ser desde o princípio? Sempre existiu. A pessoa... Ela, ela pode até achar que está reconhecendo a primeira vez. Tem, tem pessoas que não, não se sentem bem reconhecendo. Mas é uma verdade reconhecida sempre. E quando ela é reconhecida, a pessoa já começou nela. Não tem começo nem fim. Se nós explicarmos, Sobre a existência, né? tudo que a mente humana conceitua tem começo, meio e fim. As verdades espirituais elas são reconhecidas em sua essência. Quando, quando o João falou que é, ele conheceu, ele, ele disse que conheceu com os sentidos dele. Atuais dele. Eu, o que eu reconheci. Do verbo da vida. O que eu ouvi. E percebi. Com os meus ouvidos. Isso. Transcrevo para vós outros. Para que. Também mantenhais comunhão. Com Deus e com Jesus Cristo. Está aí o motivo. De ter revelado isso aí. E está aí o motivo de eu dá tanta importância a essa citação. Né? Não tem segredo nenhum. É, nós só temos que acreditar que a verdade é essa. Quando Jesus diz que quem segue o ensinamento dele não verá a morte, não tem cabimento alguém mais acreditar nisso. Não tem o um mínimo cabimento a pessoa levar a morte, como a existente. Então, essa certeza é a fé. A certeza das coisas não vistas. Entendeu? Toda a passagem que Jesus ressaltava, ele exaltava a fé. Quando ele curou, a distância, o servo do centurião Ele elogiou A fé que ele demonstrou O centurião nem precisou Que ele fosse à casa dele É isso que nós temos que ter Uma fé do centurião Mais até Vão treinando aí E tenho a alegria de conseguir fazer isso não tem sentido existir todo Deus com a sua expressão e não ser reconhecido de valor que tem algo que não é reconhecido. Espero que, que essa live seja para a pessoa reconhecer a verdade que ela já acredita de alguma forma. Né? Eu acho que o rendimento na percepção das verdades será muito ampliado com essa passagem aí, né? Tudo que Jesus falou é verdade absoluta. Não adianta a pessoa achar que não é. Na verdade, Ele quer que seja mesmo. Muitas pessoas falam por falar as verdades, né? Por que, que ele disse? É, por que me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu digo? Ele criticou isso aí. Entendeu? Quando ele afirmava uma cura, por exemplo, a pessoa não vai afirmar essa cura como muitos afirmam. Ele a, Seja cura ou seja qualquer bem manifestado. O, no evangelho de João está testemunhado que tudo que Deus faz está manifestado. Entendeu? Deus é tudo. Deus é tudo. Se não for tudo, tem que ser tudo. Vamos mudar a nossa aceitação de Deus. Entendeu? Quem está aceitando a verdade, está aceitando a totalidade da onipresença. Não existe nenhum Deus que está manifestando uma parte dele só. A outra parte está esperando alguma coisa para acontecer. Tem muita gente que fica esperando a nova era. Entende? A nova era... É a, é a era total que Deus já está manifestando. E quem duvidar, que reconheça a presença, da presença, e testificará como Jesus testificou. Dúvidas? Tem, tem algumas dúvidas que o pessoal está perguntando, Darcio. É. Mas é de alguns outros assuntos relacionados à manifestação da, do suprimento. Sim. Então, a Ariane aqui está perguntando sobre uma questão que, que é uma coisa que preocupa ao fenômeno, que é o, o, o dinheiro, né? É. E eu acho que está relacionado com o agora que você está falando. O agora engloba tudo o agora ele engloba o suprimento divino entende? quando a pessoa quer dinheiro ela está afirmando que ela não tem dinheiro se ela exercer se ela começar a demonstrar visivelmente que tudo que ela pensa como dinheiro está nos bolsos dela assim será Crer somente e seja-te feito conforme creste. As leis são para você testar. Ninguém atesta duvidando. Como é que o leproso foi curado? Ele disse para Jesus, se quiseres, eu serei curado. Jesus falou, eu quero ser curado. Eu não sei por que, que a pessoa reluta em afirmar uma verdade. A verdade, tem que, tem que ser, é, teve um caso lá nos Estados Unidos, que em uma época de crise lá, as firmas estavam passando um aperto da danado e o diretor de jornal lá pediu para ele dar uma chegada lá nessa empresa e perguntar para o dono, qual o segredo deles? Aí o dono obedeceu e foi lá. Chegou lá, perguntou onde era a sala que o pessoal recebia as visitas e disseram que o, o, o, disseram um quadro, o, o conteúdo de um quadro que estava lá estampada na sala de espera do cidadão ele leu lá o seguinte, nesta casa só se fala em prosperidade. Aí ele entendeu porque que a firma estava sem problema financeiro. A pessoa ela amplia os problemas. E o problema desse mundo, eu sempre falei o seguinte, né? o problema desse mundo é que esse mundo não tem problema. Quem acredita que tem problema acredita que tem Deus e problema tem que acostumar com a verdade vai afirmando entendeu? e isso vai criando corpo até ela acreditar mesmo né era essa a dúvida? Né? Bom, a base, a base do ensinamento é que Deus é tudo, que Deus é tudo, ninguém vai como é, pegar uma dúzia de alimentos. E ficar vendo o que cada um tem para ver se pode alimentar daquilo ou não. Ele deve fazer a oração correta. Né? Tudo que ele consumir que for alimento vai fazer bem para ele. Se ele colocar qualquer crença negativa, aquilo vai aparecer para ele. até na frase lá do de Jesus que eu já falei, né? quando é, a pessoa acredita, ela constata, entendeu? Tem pessoa que tem. Outro então, dia eu fui no, no, no shopping aqui de Campinas e a menina, eu peguei um pegador de pão lá. E cortou meu dedo, saltou o sangue do dedo, a menina parecia que tinha visto um fantasma. Então, é evidente que se ela enxergar alguém sangrando, ela vai passar o mesmo sufoco. Isso é confiança em Deus? A confiança é sinônimo de fé. A pessoa, ela tem fé. Que é, eu conheci uma pessoa que estava trabalhando com machado e sentou uma machadada na canela. Todo mundo que estava lá, uh, que ele, queria <risos> pegá-lo e levá-lo ao médico. Ele falou: Mas o que você vai levar? Velho? E eu não vou no médico nenhum. Continuou trabalhando lá e não tem infecção nenhuma. Né? O fato é esse aí, velho. É o medo que gera o temor. Toda hora que Jesus tinha oportunidade, ele sempre ressaltava isso aí. Não tem mais. Sem medo de nada. Entendeu? Deus, é, Deus cuida tudo. Né? Aquele Daltan, Daltan Delanhol, que era político aí, ele foi num problema que ela comentando o perigo que era ele ter a carreira dele diariamente sobre o temor. Ele falou, eu falei, não tenho medo de nada. Eu confio que Deus me protege totalmente e confio nisso. Acabou. É aí que eu falei que a confiança que manda. A confiança e a fé são sinônimos. Né? Nós temos que... É, usar tudo o que nós usamos é, Tem até maior Aquele Jesus que curou o servo à distância E se alguém Falar que vai curar alguém à distância Ele tem até também O a de Jesus era maior Então, o segredo está na confiança do bem, né? Deus é amor, o amor é bem, o amor está sempre presente. Nós podemos falar o tempo todo sobre o amor, não vamos escutar o assunto, porque é onipresente. Nós podemos confiar em Deus de todo jeito fazer esse, essa fé se tornar convicção, né? É a convicção que, que dá poder à fé. Senão fica só uma afirmação como pode não ser a fé, né? Dúvidas? É... é... Temos aqui uma pergunta aqui que é sobre a questão deixa eu ver aqui, do Elivaldo Oliveira. Boa noite, Elivaldo. Uh, ele está falando que conheceu o canal e está se conhecendo a, a verdade. E ele está fazendo um comentário sobre a vivência neste mundo, né? que é um caos de escassez, de miséria, de violência. O que fazer para sairmos dessa egrégora negativa? O que, que Jesus falou? Conhecereis a verdade, ela vos tornará livre. Você não vai conhecer miséria. Você vai conhecer partura, provisão, a presença de Deus. Vai reconhecendo onde nós estivermos, nós estamos imersos em Deus. Em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Entendeu? Então, a falta de provisão é falta de fé. Quando a unidade passou por um período difícil, falaram para a fundadora da unidade que ela deveria... É, ter fé para não deixar a uh, uh, coisa boa, positiva, ou a provisão, no lugar da carência. Né? Quem testar esses princípios vai provar a veracidade deles. Quaisquer princípios espirituais... São o bem de Deus Se expressando Adivinha para quem Ele está expressando Ele está expressando para cada filho dele Por que, que a pessoa reluta em aceitar Que recebeu os benefícios de Deus Não tem sentido nenhum A falta de fé Ou, ou a fé errada A fé errada qual que é é a pessoa acreditar que tem, sem ver. Você não precisa vir para acreditar. O doméstico quis acreditar que Jesus tinha voltado. Jesus mostrou para ele que ele não precisa mostrar. Ele tem que ter a fé. É poderosa a fé. É isso aí. Tem uma outra questão aqui, hum. que é sobre a meditação, que as pessoas têm alguma dificuldade para fazer a meditação. Então, é. É, tem alguma coisa que você sobre ficar, fazer o silêncio e a contemplação? É, na verdade, a, a meditação correta é aquela que é feita sem você achar que fez. Ninguém vai trazer Deus para o mundo As pessoas querem trazer Deus para cá Deixa a verdade se mostrar sozinha Eu sou aqui o discípulo da verdade Onde eu passo, o universo se revela para mim É assim que vai ser Essa ideia de que a pessoa tem que tem que meditar, tem que fazer postura de Lótus. É uma série de coisas fenomênicas que não ajudam nada para ninguém. Tem muita gente que acredita nisso. Quem acreditou atua como crença. Né? Ou, a coisa é muito simples. Nós somos filhos de Deus. O filho ele tem que achar normal ter é tudo que Deus tem. A oração de Jesus, qual que é? Qual que é a oração de Jesus? Sobre os bens. Todas as suas coisas são minhas. E todas as minhas coisas são tuas. Nisso sou glorificado. A gente não vê ninguém orando assim. Tem as orações de Jesus lá. Toda a palestra eu falo de alguma é, oração de Jesus, eu falo para deixar de exemplo mesmo. Peguem lá, quem tiver o livro uh, Resolver Problemas Financeiros, no, no último capítulo, tem essa citação de Jesus aí. Peguem o livro lá e vejam como é que Jesus orava. Não façam oração diferente da dele Acham que sabe alguma coisa é. Salomão já dizia Não busque é, Riqueza As riquezas Não são o bem verdadeiro Viu? As riquezas ela fluem para quem está sintonizado com ela, que são as riquezas de Deus. Né? Tem uma frase da Bíblia que eu, eu conto para todo mendigo que eu encontro na rua. A frase é, não se conhece o justo a mendigar pão. Eu falei para ele, vocês, vocês estão devendo para Deus. devendo em que? no reconhecimento da presença, no poder que Deus tem. Esse crescimento interior aparece como suprimento. Todo mendigo que eu encontro na rua, vem pedir marmita falando: fala, ah, não vou ensinar marmita para você. Vou ensinar para você como você consegue a sua marmita. E a maioria não quer conhecer infelizmente não quer conhecer é bem isso é a dificuldade de de, de sair dessa ilusão aqui e visualizar a a verdade né Dércio a é. uh... a pessoa tem que ter alegria ela tem que ter alegria e contrariar a ilusão entendeu as pessoas ficam bobas de ver como a coisa acontece naturalmente quando você está despreocupado, fazendo a melhor coisa que você sabe fazer e sempre com alegria. Isso aí é a vida humana, isso é resolvida. Quando eu falo que esse mundo não tem problema as pessoas dão risada. Eu escrevi um artigo sobre isso aí. No artigo que eu escrevi, o rapaz que fazia gozação com o ensinamento, ele fazia para um amigo meu. Só o Garton sempre fala o problema deste mundo é que esse mundo não tem problema. Por isso que as pessoas ficam criando. Para de criar problema, e veja o mundo sem problemas. Os, os problemas sumiram. Ele foi nadar com a, com a família dele lá em Santos. Ele dormiu enquanto estava boiando lá. Quando ele acordou, ele estava em alto mar, distante dos, dos homens que estavam na praia. Ele deu as braçadas para voltar para a praia, não conseguiu voltar. Aí, começou a ficar preocupada, lembrou da frase. Ele afirmou 100% na hora lá. O problema deste mundo é que este mundo não tem problema. A onda virou e mandou ele lá para Ele foi pedir desculpa para mim lá. Eu não vi ele. É. Foi pedir desculpa. É... Temos, na praia. É, temos mais aqui umas, umas dúvidas aqui, hum. uh, da a Cláudia, ela, tá, ela fez um comentário sobre o surgimento do mundo ilusório é. e também, junto com isso, o fato o, sobre as pessoas que escolhem ou são, por exemplo, abusadores violentos no ambiente familiar. Hum. É, essa é a, a dúvida Da Cláudia Se tem alguém Se tem alguém manifestando Pensamentos negativos Essa pessoa Está pedindo elogios É só elogiar alguém O elogio é a maior arma Que a pessoa tem E custam para elogiar alguém Eu coloquei pelo Resolvendo problemas financeiros, a pessoa que em uma roupa, só porque faltou um botão, bota defeitos que falta o botão o tempo todo. Não vê a roupa inteira. Vai lá, vê a roupa inteira, compra um botão e põe. É, tudo é prático demais. A verdade é prática. Né? A verdade dispensa a preguiça, Uh, tá sempre em atividade. Era essa a sua dúvida? Eu acho que é a questão da, do de você ver o a presença nessa né, essa presença do mal da, do mal no mundo, da fome, da guerra e essas todas essas preocupações que deixam as pessoas aí com com o sintoma hoje que é o estresse junto é, com essa verdade... depressão. Quando a pessoa fala que o mal é que está causando um problema, é apego ao mal. A pessoa está pensando no mal. Pensa no bem. Pensa no bem, que o bem aparece. Use isso no dia a dia. Afirme isso. Toda a Bíblia, Jesus deixou tudo prontinho já não tem segredo nenhum para pessoa pesquisar já tem material sobrando lá o que ela desde o princípio é um tudo o que você precisar você já tem desde o princípio é só afirmar. é a, a, teve mais uma pergunta aqui que foi logo uma das primeiras foi é. que a Raquel fez aqui é, ela mandou aqui no, no, no chat, sobre alguém pode se sentir responsável pela salvação de um familiar? Essa é dúvida, o que, que ela acha? Então, ela está perguntando ela sobre isso, sobre se alguém... Pode, de então, certa forma, se sentir responsável pela salvação de um familiar. Eu estou perguntando o que, é que ela acha disso. Ah, <risos> é, é, Ela ainda aqui não deu a resposta, porque ela ainda não ouviu isso. Ela vai ouvir daqui a pouquinho. Talvez ah, ela responda. Tem, tem é um atraso de uns 40, 50 segundos. Ah. Mas... É, é aquela coisa de você se sentir responsável pela, pela vida do outro que está ao seu lado. Alguém que você esteja cuidando, ou que esteja apresentando algum tipo de problema, né? Ah. E, então, acho que é essa a questão que ela quis dizer. É, fala pra ela que aquilo que fluir pra ela na hora que ela estiver interessada em ajudar, vai fluir. E vai ser o conteúdo direitinho, como Deus quer. O que, o que deve ser evitado é a pessoa ficar preocupada com o outro. Porque a, a, a pessoa que se preocupa com o outro, ela não está confiando em Deus. Põe a Deus na, na questão, todo mundo recebe a bênção de Deus. Tem que confiar nisso aí. Muita gente ora dessa maneira aí. Entendi. Tem outra questão aqui do Cauan, Ele está colocando sobre o uso de... Quanto a algumas revelações que acontecem, que acontecem através de plantas e eteógenos. Seria uma coisa nesse sentido. Eu acho é, que seria um... Eu, eu aqueles... acho melhor é pegar a revelação de Jesus aí, o que era desde o princípio, né? não substitua a revelação de Jesus por revelações que não sejam absolutas. Né? Toda revelação absoluta, ela está intrinsecamente ligada com verdades absolutas. E cada vez, quanto mais se aprender, é, mais funcionará certo é, a, a Cláudia acho que ela ficou em dúvida aqui com a questão dos, da forma de vida meditativa ah. e que você comentou que a, agora a meditação é crença, ela não entendeu não, não é meditação é crença. A crença, ela é formada de pensamentos. O que forma o um fenômeno, quem perguntou aí, o fenômeno é uma formação de crenças. Cada crença gera um fenômeno, né, constatável é, pelo cientista e tudo mais. Então, a pessoa que vive à mercê das crenças, ela não está vivendo tranquila em Deus. A confiança que vem de Deus, ela é total. Você vai se sentir superada nessa questão. Você não sentir essa, esse sossego que vem da divindade, do Deus que sai em nós e não é, fora de nós. Entendeu? Nós, todos nós trazemos Deus em nós. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Está na Bíblia. É isso aí. É, tem gente perguntando aqui como é que você medita. <risos> cada hora, cada hora flui do jeito. Eu medito na rua, medito para a pessoa que pergunta... O interessante é você conhecer os princípios, conhecer o que é o juízo justo, saber o que é o juízo justo. Jesus veio para isso, quem sabe o juízo justo nunca fica sem a orientação. Certo, certinho. Bom, é... e Se você tem mais alguma coisa a acrescentar, Darcy, em relação aí a... a do ao agora, como você falou, eu acho que o pessoal aqui já fez, fez bastante pergunta aqui, deu para responder bastante, e... É. e tem muito material também lá no site, né? Lá no blog do Faixo de Luz. É que, que... Eu, eu vou ampliar é, o que eu já falei na outra live, né? Que... Deus já está manifestado 100% Acreditar que Deus ainda vai manifestar Alguma coisa Não vai manifestar mais nada Já fez a obra Está lá no Gênesis isso aí. Construiu o mundo E entregou a humanidade Então tudo que você precisa Você não precisa Você já tem é só afirmar que tem. Entendeu? Ninguém é mais tem perguntas? Não, aqui até agora, pessoal, cessou. Acalmou. Foi bem... Bem... É, a, a Cláudia está perguntando da outra vez, ela fez essa mesma pergunta. Qual o princípio por detrás da passagem da moeda no peixe. Ela ah, perguntou isso na outra live e não deu tempo de... Não deu tempo de responder. De colocar isso. Ah, então vamos falar. É, se ela estiver precisando de uma moeda, ela vai abrir algum peixe? Eu acho que não, né? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? É, vai fazer alguma outra coisa, né? Menos abrir um peixe, a não ser que for para limpar o peixe e vender o peixe, né? E por que Jesus usou o peixe? É o que ele tinha na mão naquele momento, né? É, para ele, tudo se transforma em, em dinheiro ou em suprimento. Ele fez o pão cair do céu, fez o, o servo do centurião. Ser curado à distância, ele não, não tinha tempo é, disponível para alguém usar. Né? E tentem tirar o tempo, qualquer hora nós vamos fazer uma, uma, uma palestra sobre o tempo, que tem muita coisa para falar. Opa, né? com certeza. É. é. Principalmente a perda de tempo, né? <risos> É evidente que tem que ser ávido, Ah, Tá certo. Então tá. Eu acho que é isso. Nós já estamos aqui com 50 minutos. É, tá bom. E deu, rendeu bastante essa, essa live. Aí deu pra ter um bom entrosamento do pessoal aí. Uhum. Então, se não tem mais, mais nada a acrescentar. É, podemos dar por encerrado É Você pode terminar assim De falar que eles podem mandar também as dúvidas Por e-mail Eles estão, eles vão ouvir Eles vão ouvir uhum. e, e aí eu vou colocar lá O Disponibilizar aí o endereço do, de e-mail E eles Também pelas próprias mensagens eles podem Deixar as perguntas aí, né e assim Esclarecer algumas dúvidas Mas lembrando sempre que Tem bastante coisa lá no site No, no blog Faixo de Para que vocês possam lá consultar Tirar bastante, tem muita coisa Bastante é, esclarecimento para ele também, É escrever no cartão A, a fala de, de João o que era desde o princípio para a pessoa saber sempre que sempre você está falando do que ela desde o princípio é esse o tesouro é isso aí aí é. é maravilha maravilha Então, está tá falado então Abraço vamos a todos aí. vamos encerrando aqui agradecendo a todos aí que participaram uh -huh. e também Darci aí agora Vamos deixar o, o próximo tempo né? é. <risos> para a próxima fluir. É, tem bastante coisa aí. Com certeza. Então ah. tá já, então, Darcy. Obrigado. Ah, um abração para todos. Hein? Um abração a todos. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez quero agradecer a todos que participaram. Essa live era para ter acontecido ontem, mas ontem não teve condições técnicas para realizar. E então falei: vou fazer nessa segunda. Conversei com ele, ele topou. E marquei para as nove horas, que é um horário um pouco mais confortável aqui para a gente fazer as coisas. E deu certo. Obrigado a todos, tá, gente? Como ele falou, se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer a pergunta aí por e-mail. O e-mail é o faixodeluz.com.br E aí eu encaminho para ele. Uh, tenha lá no, no site também livros lá disponíveis, né, para você poder baixar gratuitamente. Muita coisa interessante. As próprias matérias lá que estão disponíveis. Enfim, é um campo vasto para as pessoas abrirem o, o, o conhecimento Relembrarem de muitas coisas que nós já somos. Tá ok? Mais uma vez, obrigado a todos. Tenham um bom descanso, um bom início de semana e até a próxima.